E aí rapaziada, eu sou Abel, Senhor de Tia, trazendo mais um videozinho pro canal Nesse vídeo eu trago um vídeo pra vocês, do DD Tank, né mano? Aqui no servidor, Next Tank, o servidor que eu tô focando aqui, pra me pegar uns 600 milhões de FC Então se você curtir aqui o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Comenta pra mim saber que você existe Quer jogar o... nesse servidor que eu tô jogando? Link na descrição Mano, curte minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição Cara, vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui bater 80 likes, eu trago a próxima evolução aqui na minha conta, beleza? Se você quiser que eu mostre a sua conta Mano, é só ir na minha página no Facebook o Link é na descrição ou é no meu Facebook pessoal Tá tudo na descrição Vamos começar a evolução aqui Vou botar o pano montaria Vou botar as coisas que eu vou upar aqui, beleza? Vou upar a montaria, o que mais aqui Vou botar o pano, montaria Algumas coisinhas aqui do pet. O que, que dá pra deixar a fuga? aqui galera, na moral Vou ela não baixo assim que gravando de madrugada E vai sair dois videozinhos Que é o segundo vídeo do dia passa a montaria aqui, né mano? enxar o full pegar um fc bom galera não se esqueça de deixar o like mano é muito importante para mim fazer mais vídeo eu tô fazendo dois vídeos agora por dia <risos> mais ou menos dois vídeos por dia então vai ser hoje porque é uma evolução e um, mostrando os novos itens do servidor né mano minhas atualizações mais ou menos isso que eu lançei no meu último videozinho, se você não viu, tá aparecendo um card do lado direito aí Só clicar e assistir o vídeo O vídeo tá bem legal, não é só porque eu fiz não, é porque o vídeo tá legal mesmo Não esquece do seu like, que é muito importante Eu vou acelerar o vídeo aqui até eu conseguir upar tudo a montar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 I admit that I've lost my place My memory's gone, erased Like a scratch, only as conta nem de conta de colocar subliminar aqui, a última mas consegui quase pegar 500 milhões de FC, galera se você o plano subliminar é a montaria beleza? a conta basicamente tá assim, viu, mano? aí, ó é, 16k de atributo em tudo 48 milhões de FC eu quero saber onde que arruma aquela arma super se vocês saberem, vocês me falam eu vou colocar ela, beleza, mano? Fica com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Quem curtiu, deixa o like, se inscreve no canal Curte as redes sociais que tem na descrição E, mano, não se esquece de deixar o seu like Que é muito importante, beleza? Então, o YouTube não vai te mandar mais vídeos como esse Se você curtiu, assistiu até esse momento Digita um Minhas redes sociais estão aí embaixo Dá um like em tudo rede social que eu tenho E, vamos junto. Até o próximo vídeo, um abraço, e like, tchau, E falou God